Falo a seus bandos de tarados, que gostam de bombar forte nas minas, mas infelizmente por gozar rápido demais não estão dando conta do movimento. Olha o Robson aqui de novo especialista em demorar de gozar, o homem que leva 1 hora e 47 minutos para botar a porra pra fora. Se você é um desses que não pode ver uma calcinha e já está gozando, fica comigo até o final desse vídeo que tenho a certeza que não vai se arrepender. Nesse vídeo vou te mostrar uma receitinha caseira que me ajudou muito a livrar desse mal da ejaculação precoce. Esse método tenho certeza que vai te ajudar a manter o equilíbrio, demorar de gozar e deixar a sua mina louca. Agora seu tarado e louco por sexo, já vai ajudando seu mano, já mete o dedo no gostei, se inscreve no canal, acione o sino, deixa o seu comentário abaixo do vídeo e compartilhe essa sacada para um amigo que sofre da ejaculação precoce. Nesse vídeo eu vou ser sincero com você, camarada, o que vou te ensinar aqui não é a cura definitiva do problema, mas com certeza vai te ajudar a dar aquela segurada maneira. Em alguns casos quando o homem goza rápido demais é porque ele não conhece a técnica de segurar os reflexos ejaculatório. Esse é um dos grandes segredos para levar mais tempo para gozar, irmãozinho. Se você dominar essa técnica vai dar na cara da vaca todos os dias porque você terá o domínio da sua gozada. Todos sabem que o objetivo desse canal é ajudar o máximo de homens possível que sofrem desse mal. Hoje, vou te passar o macete caseiro, mas vou deixar um link na descrição do vídeo para você ter acesso a essa técnica que é infalível na vida de nós homens. Agora chega de conversinha e vamos para o método 100% natural e caseiro. Hoje, vou falar de um alimento pouco consumido, mas com grandes benefícios. Estou falando do ovo de codorna, isso mesmo, ovo de codorna. Poucos acreditam do poder desse alimento. Você pode não levar a sério por conta do tamanho, mas pode se surpreender na quantidade de vitaminas e benefícios desse anãozinho. Os benefícios dos ovos de codorna para esse problema específico, que é a ejaculação precoce, são conhecidos há muitos anos. Os ovos de codorna são compostos de substâncias biologicamente ativas, como vitaminas, macro e microelementos, aminoácidos minerais e também a proteína necessária. Esses elementos ajudam a tratar a ejaculação precoce e até a disfunção dos músculos eréteis. Os ovos de codorna estimulam e nutrem próstata, que é vital para a saúde sexual do homem, porque estes são enriquecidos com fósforo, proteínas e vitamina B, vitamina D e vitamina E. Os ovos de codorna possuem vitaminas e proteínas que comprovadamente aumentam o desempenho sexual e retardam da ejaculação. Por isso, não há restrição quanto ao uso desse alimento, a não ser por proibição médica. Cada ovo de codorna é quase do tamanho de uma azeitona grande, tornando-o ideal para saladas, aperitivos e entre outros. Agora, como eu disse no início do vídeo, esse método não se trata de uma cura e sim como uma ajudinha. Se você quer ter a sorte que eu tive de encontrar a cura definitiva para o problema. Sem depender de nenhum remédio caseiro, hoje eu consigo me controlar. Com isso, minhas noites ficou mais tranquila e prazerosa. Todos sabem, a ejaculação precoce, pode destruir a vida de um homem, e de sua família, assim como destruiu o meu primeiro casamento. Naquela ocasião o meu casamento não ia bem, o motivo, não conseguiria satisfazer a minha ex-esposa, por conta disso, ela decidiu me trocar por outro homem. Foi aí que decidi procurar ajuda para o meu problema. O meu conselho é se você persistir com esse problema a sua vida pode virar de cabeça para baixo. Hoje, sou um homem muito feliz, me casei de novo e tenho uma outra família linda. E isso que eu quero para você meu amigo. Vou deixar o link na descrição abaixo do vídeo. É só clicar no link que você vai ter acesso ao mais completo tratamento para ejaculação precoce. Fique tranquilo, o protocolo da cura definitiva será entregue no seu e-mail de forma mais discreta e segura. Somente você terá acesso em mais ninguém. Além do mais, terá 47 dias de garantia. Caso não venha ficar satisfeito com o produto, nós te devolveremos todo o seu dinheiro. Então é isso meu amigo, você tem duas escolhas entre gozar rápido ou fazer a sua parceira feliz. Não perca mais tempo, vou deixar o link na descrição abaixo. Esse é o meu recado e espero ter te ajudado. Quero te desejar toda a sorte do mundo, um forte abraço e fica com Deus.